Vai, vamos lá, vai. A gente se conheceu numa escola de música. Exato. Uma escola do Ricardo Bren chamava-se Espaço Musical, e eu era uma aluna. Eu, eu era uma aluna. Não, não somos parentes, não. Nós somos amigos. Nós somos amigos, colegas de trabalho há 32 anos. Palavra cantada 26 e trabalhando juntos há 32 anos. Nossa, tá na hora da gente brigar. A ideia de compor músicas para crianças surgiu meio ao mesmo tempo entre nós, né Sandra? Eu tinha. Estava escutando umas músicas numas férias que eu passei, umas músicas assim muito chatinhas de criança. Daí a gente falou, puxa, a gente podia fazer uma coisa mais legal para criança. Né? Aí eu tava vivendo um pouco em Nova York, né? Porque eu tinha conhecido meu ex-marido lá, e eu vim com um CD um CD das divas cantando canções de Ninari. E quando o Paulo falou isso, ai, acho que a gente podia fazer alguma coisa, eu mostrei o CD pra ele. Ele vamos fazer isso? E foi assim que começou a palavra cantada. É um, é dois, é três! que um, tem na sopa? falta Nós não, não somos, somos casados. casados entre nós. Eu, eu assim sou com casada outros. com o Mário. E eu sou casada com a Isabela. Uma criança que depois do show, em vez de chamar meu nome, falava assim, O chupa do neném, o chupa do neném. <risos> Olha, a relação com os fãs é uma coisa muito divina para mim, assim, porque eu sou uma pessoa que, quando eu ando na rua, as pessoas, muitas delas, e não estou falando isso por vaidade, eu falo isso por gratidão, as pessoas me encontram e falam assim, eu amo você, meu filho ama você. E andar na rua e receber declarações de amor é um presente da vida. Sou muito grata a isso. É, eu adoro também, porque as crianças são muito elas trazem uma intimidade como se a gente já fosse amigos né sem, sem nos conhecermos mas ah, os pais também são muito gratos assim porque a gente faz música para elas se envolve a gente é como uma parte de brinquedo assim né faz parte da, da coleção de brinquedos então é muito gostoso assim, a gente tem intimidade com a família um dois, dois três, três quatro Cinco, seis, sete, sete oito, oito, nove, dez! Eu não cacarejo, você cacareja na <risos> <risos> Eu sei imitar tá galinha, para dar parabéns para as crianças no aniversário, para fazer um filminho, para dizer o nominho delas. Não dá para dar parabéns para todas as crianças, né? Então eu queria deixar o parabéns aqui para todos os Tiagos, para todos os Albertos, todas as Marias, todas as Alices, todas as Joanas, todas as Luísas, é, todas as... Os Pedros, os Enzos. Enzos. Yu, ah, Cauã, Cauã, Cauãs, Cauãs, Luans, ah, Gael, Gaés, que é plural, né? Gaés, Beatrizes, ah, Beatriz, é... Isabelas, Edsons, Eu... Luísas, Eu... Maurícios, Eu... Eu... Eu... Vítores, Eu... Eu... Eu... Filipe. então, então para todos, todos vocês, vocês parabéns! parabéns.